Família, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. bem a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam muito confortáveis nesses episódios de Sunny Face. E eu garanto que hoje vai ter uma parada muito maneira, mano. Tem que ter, porque a gente tá em busca de ajuda ao Sully sabe que o Sully precisa da gente a gente vai focar nisso né então bora lá acompanha comigo já deixa o likezão se você gostou desse tipo de conteúdo ou gosta se inscreve aqui no canal para não perder outro tipo é, de vídeo que vai aparecendo dele playlist no final e bora lá vamos assistir e ver o que que vai acontecer hoje e, eu me espero, vamos lá vamos lá vamos ver hoje o que que vai acontecer porque hoje a parada é bem doida, né? A gente tem uma missão. A missão é aqui é investigar o quarto 504. E só bora. Vamos no quarto 504 para descobrir o que que está acontecendo. Pera aí. Eu não lembro qual que é o 504. Eu não sei se era. Eu acho que era ali, ó. Beleza, vamos lá. Ah, aqui a gente entrou. Então vamos verificar o quarto, tá? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa no dia de hoje. Hum, eu não lembro qual que pegava o negócio. Hum, beleza. Não, é... Qual que era mesmo? Ah tá, beleza, vamos lá, vamos verificar o quarto Opa, opa, opa, tá pegando aqui no colchão Olha lá, olha lá, meu Deus Stacy, você está bem? Aí ó, fantasma não respondeu Ela saiu. Pode ser um sinal de que ela morreu no colchão? Pode pode. Pode, ser um, pode ser um sinal, né? Vamos lá, a gente ainda tem que investigar o quarto é, Tem um buraco enorme na parede Parece que uma sala do outro lado Vamos lá, vamos pular Para o outro lado Não tem nada no quarto Por enquanto, vamos dar uma verificada Talvez eu vou precisar sacar Ó, oh, oh, oh, tem uma corda aqui ó Vamos lá, vamos ver Pera aí. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa nessa corda Provavelmente, muito provavelmente Eu acho que já gravei essa parte aqui. Ou eu tenho que fazer o capítulo 2. Vamos ver aqui. Eita, morri! Vou pegar o controle aqui, porque com o controle nós joga essa cena 2 aqui, muito mais calmo. Ah, tem que pegar o botão ali, ó. Vamos lá, hein. Opa! Opa! Opa! opa. O que que é isso? Nossa, vamos... Nossa, eu tô muito bom, mano! Não. Vamos ver se a gente tem que ir para cima. É isso? Vamos, vamos subir aqui, peraí. O que que é aquilo aí? Vamos lá no meio, para ver primeiro. Tá, beleza, não acontece nada. Vamos ver... Mais adiante. Ó, uhum. ah, tem um botão aqui. Esse botão abre ali aquele bagulhozinho, certo? Então, vamos. Aqui, fechou. Ah, o labirinto começa a ficar difícil, hein? Começa a ficar difícil. Vamos lá. A gente tem que voltar. Todo esse caminho, eu não lembro, acho que é... É, mano, é pela parte fina, ó. Eu acho que eu entendi. Toda vez que tiver essa partezinha mais fininha... A gente tem que seguir por ela, não vai ter jeito Provavelmente é isso, vamos lá tem... Nossa, tem muita coisa aqui Usar a chave, que chave Olha, conquistamos Tá, beleza, vamos sair daqui que não tem muito sentido, né Vamos sair daqui que não tem muito sentido Luke, pode me ouvir? Luke Meu Deus. Um Homem do rosto doido, mano. Apagou Tal, acabou de acontecer, aí vem o Larry, né? só me deu uma das suas invenções. Ele disse que teoricamente podia sobrecarregar e destruir o espírito maligno. Assim que eu peguei, tive que subir aqui e ter certeza que você estava bem. Ainda bem que você fez isso. Então, o monstro de olhos vermelhos esteve aqui a déc por décadas. É, isso é antes mesmo que eu nascer. Talvez não seja... Amaldiçoado no final das contas. Quem diria que os apartamentos Adson têm um passado tão sombrio? Eu estava Peraí, como é? Eu pensava que viver com o um Charlie era assustador. Pra pi, né? Não vamos falar palavrão. Isso é loucura, cara. Eu acho que não temos mais o que nos preocupar com o tio Tonho, né? O <risos> tio Tonho foi a mais. Com o um demônio aparecendo, aparecendo novamente ah, tá. deixa eu tentar levantar o braço aqui, porque o Enzo vem jogar aqui e acaba me atrapalhando Essa coisa do Todd parece que tomou conta disso Ó, oh, o que foi? Não, isso é legal demais Só tava aqui pensando Acho que como não tem maldição Isso significa que meu pai e... Ah é mano, pode crer, eu lembrei no episódio passado A gente voltou um pouquinho o vídeo, tá? Porque eles ficaram muito tristes, pô, Dobro. Vamos lá, a gente voltou pro psicólogo, pode crer, eu lembro que parou nessa parte. Então vamos lá. Desculpe. Sal, esse é o nosso tempo por hoje. Os guardas estão me dando. Uh, estão me dando aquele olhar. Deve ser aquele olhar de. E aí? Vai acabar o bagulho, não? Isso é apenas a parte da é uma parte da minha história. Eu estava esperando um pouco de honestidade da sua parte hoje. Especialmente com essa sendo a nossa última sessão e com o seu julgamento. Há alguns dias. Eu juro, pela minha vida, Não te contei nada além da verdade. Conspirações do governo, demônios, fantasmas, E espécies de videogame e mágico. Sal, Essas coisas não existem. Você pode... Você não pode... Como é que é? Você não pode esperar que eu acredite em você. Se eu coloquei... É... Se coloca em meu lugar As evidências contra você Pelo que fez, Isso é difícil. Bem, são concretas. É, então o Sully deve ter aprontado, hein? Eu sei como soa, mas o que te contei é verdade. Tchau, sal. Vá até a casa da árvore, por favor. Vai e veja você mesmo. Vai achar todas as provas que precisa. Será que o doutor vai? Olha, mano. O, o guarda já tava ali. Que psicopata. Ih, hein? Olha lá. Ó. Ele vai, mano. Ele vai na casa da árvore e a gente vai dominar ele. Vai comandar ele pra ir. Fica vendo. Ele vai na casa da árvore, mano. Ele vai na casa da árvore, show. Vamos lá, agora a gente é o doutor. Beleza, vamos pra cá. Não tem nada, vamos ver se o doutor... O que que o doutor vai descobrir hoje? O segredo é grande, hein? Vamos ver. E aí, doutor? O que que tu acha, doutor? Tu vai encontrar o que na casa da árvore? Olha como tá detonado, cara. O prédio foi demolido, será? Vamos lá, entramos na casa da árvore. O quadro dos pais. Caixa. Estou cheio de roupa, livros. Vixe, o que é isso, cacete? Nada importante. Ah, foto. Parece uma foto dos pais do Larry. Nada estranho nisso. Deve estar no baú, né? Prateleiras. Ferramentas enferrujadas e outras tralhas. No chão. Algumas pinturas velhas, amadoras, provavelmente do Larry. Não tem absolutamente nada aqui. Eu não sei o que estava pensando. Acho que apenas precisava ver com meus próprios olhos. O sal foi tão convincente isso me pareceu estranho vamos ah! lá Não O Larry morreu, cara Meu Deus, o Larry morreu Não se assuste, cara Precisamos da sua ajuda Você tem que tirar o sal da cadeia Essa merda é muito mais profunda que a gente pensava Por favor Você tem que trazer o sal aqui Isso, isso, você está Não, não pode ser Se acalma, cara Você, calma aí é? Você vai ter um ataque do coração. Isso é importante. Só não chegar aqui logo, aí... Ah, ele desmaiou. Ele caiu! Morreu! Não, não, não pode ser. Não pode ser que o doutor caiu e quebrou a cabeça e morreu. Eu não acredito, velho. Eu não tô acreditando, cara. Sem zoas. Sully, mano. Sully, Sully, Sully. Que doideira, doideira cara. bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, a doideira continua aqui no próximo episódio eu espero que você goste, eu falei meu, esse jogo é 10, ele é muito da hora e eu tô super impressionado por mais que começou com a partezinha que eu já tinha feito, mas isso foi muito sinistro, então comenta aqui o que você achou, beleza? Eu conto muito com a sua força tá? Valeu por ter vindo e ter ficado até aqui, tamo junto, até o próximo episódio e tchau, tchau, eu fui